Fala turminha! Estamos de alo! Olha lá o Bini, olha que top! Todo machucado, todo lascado! O que vocês acham? Eu estava perguntando! O que vocês acham? Tô ligando, né, filho? Pai, solador, filho! Pessoal, tô indo tomar água aqui, ó. Estou é, precisando tomar água, cara. Vamos tomar água de base. Aqui na frente é a cratera. O Halil tá ali na frente, ele é outro alo. problema de tomar água aqui, qual que é? Cara, foi da dois. Uma coisa assim, o ralho já tá ali Ó, oh, o lá na frente, ó oh. oh, de olho O que, que tem aqui, o que, que não tem Cara, quando você vir tomar água aqui, fica esperto, cara. Porque aqui sempre vem a apex, Giga, espiro, Rex, os é sanguinário Olha lá, olha lá, olha lá ah, giga, não aí você não, aí você não pode ficar aí, meu amigo Você vai atrapalhar a gente Só então, vem calmo Olha o tamanho desse buraco Opa isso! Ah, então, eu espero que esse giga Porque eu tenho um giga aqui do lado, cara Ele decidir vir aqui pegar a gente Não demora muito, rapaziada Ó, oh, beleza Ali eu tá tomando água rapidinho maciota aqui é o seguinte Toma água e olha pros lados Olha lá, olha lá, olha lá A tá indo, filho. Eu vou ficar de olho nele o azar dele é que ele está sozinho né, a gente podia ir lá e pegar ele só deixa eu farejar aqui ó. A gente vai achar por enquanto não tem nada Tem as pegadas do Giga lá do outro lado, mas acho que não compensa a gente ir atrás dele Vamos soltar uma dupla de, de alo, fica é mais, é mais perigoso. Vamos em região da praia. Ver se a gente consegue caçar algum carno, caçar. algum, algum uta. Uma região bacana pra gente caçar. Deu um grito pra ver se algum outro animal grita também. Opa, opa, opa, opa, opa. Ah! É. Ah meu amigo, aí você tá dando sopa pro azar. Provavelmente é o um herbívoro. Se for o herbívoro, vai dar ruim pra ele, hein, velho. Se for o herbívoro. Vai dar ruim. Se bem eu tô machucado, hein, rapaziada? Os herbívoros aqui no The Isle são bem fortes, bem fortes. Depois então a gente vai ter que ficar muito perto. Uma chifrada, um. Tá de bote? Aqui, ó, o carro aqui, rapaziada, ó! Ó! Ó! Ah! Eu tô caindo que esse aqui vier comida, hein? Que boinha, vamos que boinha. Aí eu tá quieto. Ó. Vou levantar. Dá o um miguézinho dele. Ele tá só na espalha. Mordi, mordi, mordi. Só acompanhar, rapaziada. Perdi. Só deixar ele sangrar que ele vai morrer. Ah, olha aqui isso, olha a sangue do chão. Eita moleque, perdemos bacana ele. Hein? Olha a sangue aqui também, ó, tem bastante sangue rapaziada ah. Tem bastante sangue, o alo deixa um sangramento danado no cara, velho E tá fácil, é só a gente ficar seguindo ele, acompanhando que a gente vai matar ele Quanto a isso, não tem... Não tem dificuldade Nossa, Aqui, ó Tá sangrando demais, rapaziada, demais Ele está se escondendo em algum canto aqui. Ó. Gente, ele deitou em algum mato e está sangrando. Gente, agora ele deu perdido. Valeu, tá de olho, ó. Opa. Vendo se encontra alguma coisa dele. Pessoal, perdemos o carno. Deixamos ele sangrando, mas perdemos ele. Faz parte, hein, rapaziada. Faz parte. Pra quem caça carno, sabe como que é.